Singles da semana. Eu tô pensando em você, Meio parada, parece que vai criando uma expectativa pra algo que não vem e, e só fica naquilo. You, surprise, the... la, la, la, la, la. Sirva o R&B bem gelado. E aí, Beyoncé, vai liberar o álbum da menina? I up, like the of a uh -huh. Eu gostei mais do que aquele da, da jaquete, é, Eu acho que tem um aproveitamento melhor do sample. Don't you se me falassem que essa música era do The Begin, eu teria acreditado. É, eu não gosto muito desse termo, mas já nasceu velha. É, gente, os altos e baixos. Gostei de como é conduzido, a mudança do flow, achei legal. E eles conseguem passar esse sentimento de melancolia. A música é mais do skid, sax no final, é tudo. To... Muito bons vocais Não acho que tá entre as melhores músicas dela Mas acho que tem uma condução bacana yourself, man, whiskey, onion, Tem partes que eu gosto A letra conta toda uma história Mas eu acho que a explicação do baixista Que ele deu numa entrevista A história que ele deu da música Eu acho mais interessante do que a música em si a bit, back, like it, re -re, Eu gosto muito da batida grave que tem Vai mudando Ela é um pouco simples, mas ao mesmo tempo dinâmica Black, oh! Acho que tem algumas coisas legais, o flow dela é interessante, mas não sei. Eu comentei mais os singles individuais mesmo, é, amanhã eu vou falar um pouco dos álbuns que saiu essa semana e eu vou começar a escrever a crítica dos álbuns. É isso, obrigado.